Olá, boa noite, bem-vindos à segunda aula do curso Comunicações em Tempos de Crise, da série de cursos Emergências organizados pela Editora Expressão Popular e pela Fundação Rosa Luxemburgo. Essa aula é uma aula aberta e está sendo transmitida via YouTube e Facebook nas redes da Editora Expressão Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo. E também no Facebook dos nossos companheiros do MST. Os 300 primeiros inscritos também tiveram acesso aqui ao nosso ambiente do Zoom e vão receber um exemplar do livro ao final do curso curso e também um certificado de participação com horas. Lembrando que para receber o certificado é necessário a participação mínima de duas aulas e que a presença de vocês nesse nosso novo sistema aqui do Simpla é contabilizada automaticamente ao entrar com o link de ingresso que vocês receberam por e-mail. Então para vocês que estão assistindo a gente aqui pela plataforma do Zoom, não se preocupem que a presença já é automaticamente contabilizada. Esse curso, curso Emergências, é uma proposta de formação popular, portanto nós queremos que vocês participem aqui com a gente, compartilhem e estudem. O PDF do livro, assim como todos os outros livros da série, né, esse aqui é o que a gente está discutindo nesse módulo, Comunicações em Tempos de Crise, está disponível para download no site da Expressão Popular e da Fundação Rosa Luxemburgo. Então, se vocês ainda não leram, é, dá tempo, corre lá, que a gente ainda vai ter mais uma última aula depois dessa de hoje. Bom, é, como alguns de vocês já acompanharam os outros cursos, né, e talvez a primeira aula, vocês sabem que a nossa dinâmica hoje vai ser a mesma é, das outras aulas. É, depois de uma pequena introdução da nossa convidada de hoje, é, a professora Helena Martins é, vai passar aí por um bloco de exposição que vai ter duração de aproximadamente uma hora e por fim a gente entra naquela nossa dinâmica de é, perguntas e respostas, ou seja durante aí a exposição vocês podem mandar as suas perguntas mandarem as suas dúvidas eu lembro que na aula passada ficaram algumas dúvidas é, que eu não consegui perguntar, então se quiserem mandar de novo eu coloco aqui na nossa lista é, e vocês podem mandar as perguntas pelos chats é, nas distintas plataformas que vocês estejam assistindo a gente que nós vamos pegar todas as perguntas aqui. Esse é o quinto módulo dessa série de cursos Emergências e tem como tema a obra Comunicações em Tempos de Crise escrito pela professora Helena Martins, que é a nossa convidada de hoje. Então, para dar início ao nosso curso, eu queria dar as boas-vindas à professora Helena, bem-vinda novamente aqui com a gente, e lembrar vocês de mandarem as suas perguntas durante a exposição. É, professora, muito bem-vinda, a, é, a palavra com você, a aula é toda sua, fique à vontade. Obrigada, Aline, espero que vocês estejam me escutando bem, é, queria também dar boa noite a você, a todas e todos que estão participando, já vejo que Alguns nomes que estavam na, na, no nosso encontro passado Então, bom saber, né, que animou a turma está voltando aqui Para a gente continuar essa conversa e tentar avançar hoje Para alguns temas é, até mais, digamos, próximos, né De alguns debates que têm atravessado tanto as nossas discussões Envolvendo aí, vigilância, desinformação, a internet de uma maneira geral, né para quem está chegando agora, é só fazer um breve resgate. Né? No nosso encontro passado, nós trabalhamos os conteúdos que estão dispostos nos primeiros capítulos do livro Comunicações em Tempos de Crise, né? contando um pouquinho desde um debate mais teórico, né? que posiciona a forma que eu e outros companheiros e companheiras né? temos desenvolvido para ver o problema da comunicação no capitalismo, a partir da economia política da comunicação, também num diálogo com as instituições sobre hegemonia, né, que remontam a uma tradição mais antiga da própria esse pensamento de esquerda, que tem o um grande como um grande referencial né, para esse debate, é, e aí a partir disso depois nós pensamos como é que essas relações entre comunicação e capitalismo se desenvolveram ao longo do século XX, especificamente na configuração dos sistemas de radiodifusão, de telecomunicações... E aí fomos avançando para pensar como é que aqui no Brasil, inclusive, né, já que sempre é bom lembrar né, que o capitalismo é um sistema desigual e combinado, tem particularidades históricas que são fundamentais de se ter em vista, é, nós terminamos nosso encontro anterior discutindo exatamente como é que vinha a configuração do sistema de comunicação no Brasil, as transformações mais recentes também, envolvendo aí a privatização das telecomunicações e um pouco desse direcionamento, né, para uma ocupação maior ainda das comunicações por parte de alguns agentes privados, agora inclusive cada vez mais transnacionais. É, e para quem teve no nosso último encontro, eu lembro que cheguei a mostrar para vocês, né, uma, um quadro que falava da, do cenário de concentração nas telecomunicações, né, eu mostrei que claro, vivo, é, oi com é, mais problemas, inclusive de sustentabilidade, mas também a TIM, vinham dominando o, as telecomunicações, nas suas várias expressões, e ao longo dessa semana nós tivemos o leilão do 5G, né, na internet de quinta geração, e essas mesmas corporações também ficaram com as maiores mais importantes faixas né, dessa internet de quinta geração que vai possibilitar uma série de outros, nessa lógica, produtos e serviços serem comercializados. Mas uma série de coisas, né, de transformações, que poderiam ser muito úteis também é, para as nossas vidas. E eu fiquei lembrando muito de vocês, inclusive vendo né, o, as notícias do leilão e pensando como realmente nós vivemos hoje um processo que só intensifica... Né, aquele que, que a gente discutiu no nosso encontro passado. Neste, a ideia é centrar um pouquinho mais sobre os debates acerca da internet, né? então vou passar um pouco nessa exposição inicial. Por uma, pelo que é a internet hoje, pelas visões que foram construídas ao longo dos anos 90 e 2000 sobre a internet, e, sou, e, a, e, a, e vou centrar também nas transformações mais recentes aí, em torno, por exemplo, da configuração de plataformas digitais, o que a gente tem chamado de monopólios digitais e os impactos econômicos, ideológicos, culturais, de uma maneira mais ampla, é, do sistema de comunicação, o que a gente tem hoje. A gente pode falar dessa nova estrutura de mediação social, né, que tem sido configurada aí nas últimas décadas. E, por favor, é, anotem questões aqui, de vez em quando, eu vou tentar dar uma olhada também, espero que fique é bacana nosso diálogo também hoje. Bom, alguns dados para a gente saber do que, é que a gente está colocando, né, espero que vocês estejam vendo aí já, já o slide, né. Primeiro, assim, nós temos uma sociabilidade cada vez mais marcada, né, pela mediação dessas tecnologias da informação e da comunicação, né, apenas em 2019, que os usuários da, de mídia social na América Latina gastaram em média 3 horas e 32 minutos por dia, em redes sociais. É interessante notar mais uma vez essas disparidades, né, as desigualdades, até como problema de pesquisa que a gente pode tentar discutir também ao longo do nosso encontro de hoje, é, percebendo como, por exemplo, essa, essa essa dedicação de tempo entre nós latino-americanos e brasileiros particularmente é, para as redes sociais não é igual ao que acontece na, nos países centrais do capitalismo próprio no caso dos Estados Unidos, né, o lugar onde tem aí a maior parte dessas corporações né, de concentradas numa região muito pequena, chamada Vale do Silício, é, você tem uma média de 1 hora e 56 minutos. Então, nós temos consumido muito, Estado muito, né, nas redes sociais. E é interessante a gente se perguntar tanto o porquê dessa diferença, quanto também quais são os impactos né, dessa nossa presença. Uh, no caso do Brasil, já mencionei, nós temos uma média um pouquinho maior, inclusive, do que na América Latina, são 3 horas e 34 minutos, isso no ano de 2019. É muito provável, né, e algumas pesquisas já têm apontado isso, que esse crescimento tenha, tenha ocorrido ao longo da própria pandemia, né, por conta do isolamento social, da mediação de muitas mais atividades né, por meio dessas tecnologias. Então, tudo isso vai mostrando para a gente né, essa importância da internet hoje no nosso cotidiano. E quando eu estou falando da internet, especialmente num país como o Brasil, onde a desigualdade é tão grande, que limita inclusive o acesso das pessoas, né, à rede, eu estou falando de uma internet que para muitas pessoas é bem limitada a algumas aplicações, né, aplicações, por exemplo, como Facebook, Twitter e outras que não descontam franquia para que possam ser utilizadas. Ainda que mencionei também um pouquinho disso, ainda no nosso último encontro, né, colocando como aqui a gente tem um, um, ainda um percentual de pessoas desconectadas muito grande, quase 30% da população, e como também nós temos uma população com a conexão muito precária, né, que faz com que ela não tenha a possibilidade de exercer o direito à comunicação, de fato, o direito de produzir, de receber, né, de fazer circular é, os seus conteúdos, né, que a gente tem um uso muito precário e muitas vezes muito baseado aí em plataformas como o Facebook, que apenas aqui no Brasil tem mais de 130 milhões de contas, né? Assim como também o WhatsApp, que também está por aí, e vocês sabem, né, tanto o WhatsApp como o Instagram, uma outra rede bem expressiva e que tem crescido muito nos últimos anos, é, são também do Facebook, que aliás, na última semana, também anunciou a mudança, né, é, e criou um nome fantasia aí de uma corporação reunindo todas as suas é, operações, Facebook, WhatsApp, Instagram e outras muitas que que essa corporação tem, né? É, apontando também uma ideia de colonizar o próprio universo, né? O nome da da corporação criada pelo Facebook é metaverso. Enfim, mas gente, por esses dados a gente já vê né, toda essa penetração e a importância disso. Outro, outra plataforma muito importante, e que às vezes a gente pensa apenas como um repositório de vídeos, é o YouTube, que na verdade é uma rede social, né? O YouTube, inclusive, passou o Facebook em 2019 e se tornou a rede social mais utilizada pelos brasileiros, né? E aí é fundamental a gente pensar quem são é, os que estão produzindo conteúdos no YouTube, quem são os mais famosos, né? youtubers, porque a gente é, já sabe, a priori, né, que há uma presença muito grande da direita nessa plataforma e ainda uma ocupação tímida, né, da esquerda nela e o fato dela ser também muito relevante com a presença muito expressiva no nosso cotidiano é um problema, né, a gente pensar também a relação entre esses usos e os espectros políticos, né, que estão presentes nesses ambientes e que podem ser, portanto, conhecidos a partir deles. Queria começar com esse quadro para a gente ter né, muita nitidez desse, desse tamanho dessa presença da internet hoje, mas aí convido vocês a dar uns passinhos para trás na história, para a gente pensar como foi de fato que a internet foi desenvolvida, né? E como é que ela acabou virando né, esse espaço tão ocupado por poucas corporações e tão importante para o cotidiano. Há uma narrativa... Sempre muito presente, né, de que essas aplicações, essas empresas, elas são frutos, né, de jovens que em suas garagens, né, formularam, tiveram ideias geniais e conseguiram é, desenvolver empresas que viraram mega corporações posteriormente. Essa narrativa ela esconde uma parte importante da história do desenvolvimento da internet, que é a vinculação, né, desse desenvolvimento com o próprio projeto militar norte-americano e com a posterior briga e entre Estados Unidos e União Soviética né, durante a Guerra Fria, né, quando a gente teve uma, todo um estímulo ao desenvolvimento tecnológico, uma briga de fato em torno né, do desenvolvimento científico e da aplicação desse, desse conhecimento, que vai sendo produzido cada vez mais é, a partir de metas, objetivos, né, estabelecidos é, e estimulados por alguns poucos, como né, os governos norte-americanos e os militares norte-americanos. Na internet ela tem essa história também, é importante a gente considerar isso. Isso não quer dizer que o fato dela ter nascido como um projeto vinculado a interesses militares fez dela algo exclusivamente militar. né? Não não não podemos resumir também a, a história a isso, mas acho que é importante né, conhecermos, sabermos também dessa vinculação porque, por exemplo, os problemas que nós temos hoje relacionados ao uso de vigilância né, na internet, elas podem ser melhor compreendidos se tomarmos essa história em conta. E também se pensarmos que na própria desenvolvimento dessas empresas, que se apresentam muitas vezes como frutos de ideias e jovens em garagens, na verdade são, foram empresas bastante estimuladas pelo próprio Estado, né, com recursos públicos, inclusive, é que elas foram desenvolvidas, né? Até mesmo empresas que têm uma história muito associada aí à contracultura, como a Apple, né? é, elas também passaram por esse processo, elas também contaram com muito apoio estatal no seu desenvolvimento. Né? Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu sugiro o trabalho da Mariana Mazucato, que ela vai descrever essas relações entre Estado e essas corporações né? também da internet, mostrando que essa perspectiva né, muito liberal, muito empreendedora, muito vinculada à ideia de inovação, né, ela não explica bem o desenvolvimento da rede. A partir dos anos 70 e 80 especialmente, você também vai ter um processo de pensar né, as tecnologias e, a próprio, e o, o que viria a ser a internet a partir de uma contracultura. Né? Isso também aconteceu, houve muitos projetos associados a, a hips, a acadêmicos, né, que também contribuíram bastante para o desenvolvimento da internet, isso muda também a própria configuração da rede, né, passa a ter uma presença muito grande desses outros agentes, e a partir dos anos 90 a gente tem a possibilidade de um crescimento exponencial do acesso à internet, inclusive por conta do, da criação, né, de interfaces, de formas de funcionamento da rede bem mais acessíveis para pessoas que, como eu, né, não sabemos programar, por exemplo, não conseguimos lidar com aquela tela preta do executar né, da internet. Então, ah, o que a gente usa até hoje, né, o WWW, foi fundamental para a gente poder ter a internet que a gente conhece hoje, o desenvolvimento de uma série de protocolos para que a rede funcionasse né, em diferentes países e tivesse possibilidade de acessar Sites que estão instalados em outros países, enfim, todo, todas essas questões foram fundamentais para a gente ter essa ampliação da internet E com isso também a diversificação de agentes que operam na rede Agentes que vão desde acadêmicos, como eu já mencionei, né? vale lembrar, por exemplo, aqui no Brasil O desenvolvimento da internet foi muito a partir da rede nacional de pesquisa, a RNP até hoje existente e que contribuiu muitíssimo para o um impulso inicial, né, para o crescimento da internet nas universidades, para o estabelecimento de redes, de protocolos, etc. Uh, então, a gente teve essa maior né, presença, essa maior diversificação desses agentes e do que poderia ser feito a partir da própria rede. Toda essa história particularmente essa mais recente, né, que fala desse aspecto mais contracultural, dessas possibilidades de usos muito diversos, né, tudo isso levou ao desenvolvimento de uma série de teorias que buscaram explicar, né, a sociedade que estava sendo ali, para alguns, inclusive, né, reconstituída, reformatada pela presença da rede de uma forma muito otimista. É o caso, acho que alguns aqui que devem estar no campo da comunicação, é, devem conhecer de um autor como Manuel Castells, O que vai falar de sociedade em rede Vai falar de, da possibilidade de superação De diferenças sociais, de desigualdades, de opressões A partir né, das benesses que, que a rede poderia trazer né, Para a população de uma forma geral uh, A meu ver, esse tipo de teoria que é muito marcante né, Vai pensar, por exemplo, a internet como essa ferramenta sempre muito potente para a superação das desigualdades, dos problemas, é como um espaço para a gente utilizar e desenvolver nossa criatividade e nossos conteúdos, etc. Ela também tem alguns aspectos interessantes por trazer à tona né essa esse campo de possibilidades, essa imaginação política, eu diria, Uh, mas, por outro lado, também deixa de ver uma série de contradições que permearam esse desenvolvimento da internet, e mais, né? deixa de vincular o desenvolvimento das tecnologias ao próprio desenvolvimento do capitalismo. Então, seguindo um pouco o exercício que a gente tem feito no livro, no nosso diálogo aqui, eu queria apresentar uma outra leitura que vai vincular o desenvolvimento da internet... A reestruturação produtiva do capitalismo nos anos 70, né, iniciada ali nos anos 70. Quem tiver tido acesso ao livro, essa história está bem contada, com bem mais detalhes lá do que eu vou conseguir colocar aqui, mas enfim. O que a gente pode, resumidamente, pensar né, é que houve um período de expansão, de crescimento né, do próprio capitalismo, é que ficou chamado, inclusive, de 30 Gloriosos, né, ali no, no contexto é, do pós-Segunda Guerra Mundial. né, Anteriormente mesmo já vinha um processo de crescimento animado né, pelo que se chama de regime fordista, né, um modo de, de produção, e eu gosto de pensar, inclusive, um modo de vida é mais até mesmo do que produção, estava ali muito associada àquela ideia de uma produção em massa para um público também massificado. Né? Uh, é muito importante considerar né, que quando se faz esse tipo de categorização de períodos históricos, né, acaba sendo uma categorização um pouco grosseira, porque em vários países o que estava acontecendo era outra coisa. Né? Por exemplo, estava acontecendo em várias partes da África, era o colonialismo nesse, nesse período. Então, é difícil falar em 30 Gloriosos ou coisa assim, quando a gente olha para o contexto mais amplo. Então, me permitam aqui ter uma abordagem um pouco mais linear, mais rápida, que é o que geralmente se fala, assim, nesse período. O fato é que esse, todo esse desenvolvimento do fordismo, do movimento posterior ali da, da, desse crescimento, é, chegou num, num, num certo limite né? Muitos autores vão discutir esses limites, tem a ver com, com mudança no padrão dos Estados Unidos, de moeda, enfim, não vou entrar muito nisso aqui, mas a partir dos anos 70 o sistema passa a adotar uma série de mudanças, de transformações internas. Né? Uh, o David Harvey vai chamar esse período que se inicia ali nos anos 70 de acumulação flexível. Ele vai dizer que naquele momento o que passa a acontecer é não mais, por exemplo, essa produção em massa para um público também massificado mas passa a acontecer uma produção cada vez mais segmentada, mais rápida, com produtos feitos para durar menos, né? Acho a gente pensar aqui nas impressoras, né? Quanto tempo elas duram, toda a lógica de obsolescência programada, de uma série de eletrodomésticos, roupas, né? Etc. Então, a, a lógica aqui é de reduzir o tempo de giro com o uso de novas tecnologias e também de formas organizacionais, de ampliar essa compressão entre o espaço e o tempo e também de possibilitar a própria expansão dessa lógica da mercantilização que pauta, que organiza o sistema capitalista para outras esferas, por exemplo, para a cultura. Né? Áreas que vinham já sendo é, mercantilizadas, mas que passam a ser bem mais pautadas por essa dinâmica do que anteriormente. Então, são todas essas formas que o sistema foi buscando para poder continuar o seu processo intenso de acumulação, apesar das suas imensas e constantes contradições. Esse período também é o um período que se chama de globalização, né? a gente pode falar de mundialização do capital, né? é também o um período da financiarização. Então, vejamos o tanto de transformações que a gente tem no mesmo contexto. E para o que nos interessa aqui, é interessante destacar qual é o papel das tecnologias da informação e da comunicação em todos esses processos, né? Já mencionei que as tecnologias contribuem para essa organização né, do mundo, é, para um certo espalhamento, inclusive, e para essa reorganização das formas de produção. Um exemplo, é, nesse contexto, torna-se muito comum ter um tipo de firma de empresa que ela opera num país rico, né? ela começa ali a desenvolver, por exemplo, o conceito de um produto num país rico, mas o trabalho mesmo que é explorado, porque se busca um trabalho precarizado, né? um trabalho é, que enfim, custe menos, de fato, para a própria empresa, vai ser feito em regiões na Ásia, na América Latina, né? e esse tipo de produção só é viável porque há toda uma possibilidade muito ligada às tecnologias da informação e da comunicação, de organização desse fluxo todo e de um controle constante desse fluxo. As pessoas que estão lá nesse país rico né, sabem o que está acontecendo na ponta lá da operação daquele trabalho, conseguem ter informações daquilo, a controlar todo o fluxo à distância, enfim. A própria financiarização é muito vinculada às tecnologias da informação e da comunicação, né? Acho que um dos principais setores que usam as tecnologias é, são esses setores né, mais financeiros, né? E há uma, uma, uma lógica aí, porque a própria financiarização é baseada muito no digital, né? Vamos pensar aqui mais uma vez com os exemplos que talvez facilitem uma visualização rápida, do que eu estou querendo dizer. Quantas pessoas aqui usam aplicativos de banco? Quantas vezes você usa esse aplicativo de banco? Era o mesmo volume de transações financeiras que você fazia é, quando você tinha que ir presencialmente a uma agência? Aliás, quando é que você foi na agência? É... Quantas pessoas aqui estão sendo convidadas, pelo menos, porque as propagandas sobre isso são constantes, a investirem na bolsa, né? a colocarem, participarem de toda essa lógica especulativa, que é super informática baseada em informação é, da própria financiarização, mais uma expressão disso. Fato é que, né, neste momento histórico, assim como em outros momentos, houve algumas tecnologias dominantes, né, em fases anteriores da Revolução Industrial inicial, depois das mudanças na própria é, que se chama de Segunda Revolução Industrial, enfim, sempre houve uma tecnologia dominante. Essa tecnologia dominante desde o momento de transformação do capitalismo dos anos 70 para cá, é essa tecnologia vinculada à informação e à comunicação. Né? Ela se converteu no que a gente tem chamado de base técnica do funcionamento do próprio capitalismo. Dessa forma, é, pensar a internet né, a partir dessas relações faz né, com que a gente tenha um olhar bem aberto para pensar qual foi o sentido do desenvolvimento da própria internet. Né, com isso, mais uma vez, não quero dizer que não haja possibilidade de usos contra hegemônicos, mas qual é a forma dominante? Né? Qual é a lógica dominante que vai pautar é, o próprio desenvolvimento desse ambiente? Né? Ah, o César Bolanho vai discutir como, nos anos 90, especialmente a partir da segunda metade dos anos 90, nós vamos ter um processo crescente de mercantilização da internet. Um monte de corporações vão passar a operar ali, explorando e-mails, né, inicialmente publicidade via pop-up, que seja, é, outros serviços, inclusive de conexão né, à rede. Os mais antigos, as mais antigas, devem lembrar é, que você tinha né, que ligar e tinha lá aquela conexão para depois entrar na internet, então tinha uma empresa ali que fazia já essa mediação, vou lembrar também que a gente teve é, uma diversidade enorme de provedores de e-mails, tinha e-mail do Globo, e-mail do Yahoo, do, do messenger né? até hoje ainda tem as pessoas que resistem usando o e-mail do MSN, né? é, e-mail do Terra, etc, etc, IG, um monte, né? é, devem lembrar também que havia uma série de buscadores, inclusive buscadores nacionais, não tinha só o Google, essencialmente, né? tinha busca, busca, pé, Cadê, uma série de outros buscadores. Então, assim, a gente vê que tem uma diversidade ali, isso para não falar também na diversidade de portais que vão existir né? aqui no Brasil, é um dos portais mais importantes, inclusive hoje praticamente é irrelevante, que era o portal Terra, que era super paradigmático assim, no desenvolvimento, inclusive, do jornalismo na internet e tal. Então, teve todo esse momento, né? E isso gerou uma super especulação financeira também em torno dessas empresas. Muitas dessas empresas, inclusive as empresas bem nativas digitais, elas tinham operações deficitárias, elas operavam no vermelho. E elas começaram a receber muitos estímulos financeiros, olha aí de novo a relação com a financiarização, né? Para viabilizar o crescimento delas. Então, a riqueza que a gente pode considerar artificial, né? É... E essa lógica especulativa especulativa acabou gerando uma bolha econômica no, na virada dos anos 90 para os anos 2000, que ficou sendo conhecida como bolha.com, exatamente porque atingiu em cheio as corporações de internet. A partir desse momento, muitas dessas empresas faliram, fecharam, né? e algumas poucas empresas passaram a comprar aquelas outras e a crescer, crescer, crescer, crescer, dando seguimento à lógica Histórica, né? Que organiza o próprio capitalismo também De concentração e de centralização do capital Aqui, inclusive, eu coloquei eh, dados de algumas dessas principais corporações E as suas aquisições nos últimos anos A Microsoft fez mais de 200 aquisições de outras companhias A Alphabet, que é a Google, também Facebook quase 80, a Apple mais de 100, a Amazon mais de 80 então, elas, inclusive, ainda continuam tanto se beneficiando por esses mecanismos financeiros, quanto também é, possibilitando, né, tendo essa, essa riqueza aí que possibilita que elas avancem sobre outras empresas e façam esse processo de crescer, crescer, crescer, e crescer, inclusive, para vários setores. Né? O Google não faz só busca. Ele comprou o YouTube, ele tem e-mail, ele tem projeto de carro elétrico, ele tem projeto de vestíveis, né? Do óculos a uma roupa, que vai ter um monte de possibilidades de captura de dados e produção de informações. É, enfim, Google Maps e muitas outras aplicações. É, aliás, é difícil pensar hoje o que é que o Google não faz. <risos> onde é que ele não está presente, né? O próprio sistema operacional, né? o Android, também vinculado aí ao Google, do Google, né? Essa é uma expressão desse tipo de lógica de crescimento, de crescimento, de crescimento. Fato é que essas corporações elas viraram muito importantes né? na economia mundial. Né? Eu sempre uso esse gráfico para mostrar uma comparação, né? um, uma figura aqui que eu retirei da, da revista Economist, é, que mostra essa comparação de quais eram as empresas mais importantes em 2006 e em 2016 e a gente percebe, né, que em 2006 as empresas que estavam no topo das bolsas de valores, né, eram muitas empresas de energia, né, algumas empresas também de desse campo das finanças, né, bancos, tal. E o que a gente vê é que em 2006, apenas a Microsoft aparecia, né, nesse dessa área de tecnologia da né, informação e da comunicação com destaque. Quando nós olhamos para 2016, nós já temos Apple, Alphabet, que é Google, Amazon, Facebook e há também a, a, a chinesa China Mobile. Então, isso mostra né, essa maior importância desse setor no, na organização, enfim, na, na economia hoje e né, pensemos nas nossas vidas, né, sempre vinculando, como a gente também discutiu já no nosso encontro, na né, economia, vida, cultura de uma maneira é, orgânica. Essas corporações, que vão ter toda essa importância, que vão atuar nessas compras aí de, de outros grupos e tal, elas vão passar a funcionar é, num modelo que tem sido chamado de plataformas. Né? Eu trouxe uma citação do Jonas Valente, sugiro para quem quiser também buscar os trabalhos deles, que, né, que ele discute plataformas como sistemas tecnológicos que funcionam como mediadores ativos de interações e transações entre indivíduos e organizações, operando em cima de uma base tecnológica digital conectada, especialmente no âmbito da internet, quer dizer, você pode ter outras é, plataformas que estejam em outros campos também, mas muito frequentemente né, nesse âmbito da internet provendo serviços calcados nessas conexões, fortemente lastreados na coleta e processamento de dados e marcados por efeitos de rede. Vamos aqui devagarzinho para destacar alguns pontos fundamentais nessa tentativa de caracterizar o que são essas plataformas. Né? Primeiro, o fato de que elas são mediadoras ativas. Isso quer dizer que as plataformas elas não são só suportes para as conexões, para os diálogos, para a troca de conteúdos, etc., Quer dizer, elas não são neutras, para ser bem direta. Né? Tem uma, uma certa ideia, às vezes, de que a plataforma, como ela funciona, porque ela conecta vários lados, ela conecta, por exemplo, um anunciante e quem quer fazer uma compra. Ela seria simplesmente esse espaço onde essas pessoas que têm interesses diferentes e complementares se encontram. Ela, não é só isso. A mediação que ela faz, esse encontro que ela proporciona, também é marcado... Pelas lógicas de funcionamento dela, pelo que ela é, pretende, pelos seus modelos de negócios, pelos seus objetivos, talvez inclusive políticos, a gente vai discutir isso mais da frente. Gilmara quer comprar alguma coisa, mas pode ser que ela não queira, e de tanto essa plataforma ficar ofertando, né, utilizando os dados para saber o que ela imagina e tal, ficar lá mostrando, mostrando para ela, pode acontecer. Né? Pode ser que a Aline esteja escutando muito forró e, de repente, a plataforma oferece para ela tanto, tanto, tanta outra coisa que ela pode vir a conhecer aquilo. Ou pode ser que a plataforma ofereça desinformação com muita frequência, porque acha que as desinformações geram um engajamento maior da audiência. E a audiência vai ficar lá super conectada, vai comentar, vai produzir mais dados, inclusive, a partir do contato com aqueles conteúdos que assustam, geram polêmicas, enfim. Pode ser que as plataformas, inclusive, proponham que você escreva só 240 caracteres ou 280, ou que você tenha que usar fotos para é, aparecer e ter destaque, no caso do Twitter e do Instagram, respectivamente. Né? Então, vejam como todas essas coisas, elas são escolhas das plataformas e elas impactam os usos que nós fazemos delas, né? Não sei que se a gente tiraria dentro do selfie na vida se o Instagram não funcionasse com base em fotografias, essencialmente. Né? Então, isso mostra como tem uma mediação ativa aqui. Né? E a lógica dos dados também, que é outro elemento que eu quero comentar aqui dessa caracterização, é a seguinte, ela, a lógica de captura de dados foi sendo desenvolvida, inclusive como parte daquela tentativa das plataformas é, desenvolverem um modelo de negócios lucrativos Eu tinha dito antes que elas operaram muito no vermelho né? E elas começaram a tentar Opa, o que, que a gente vai fazer aqui? O Google é um grande exemplo disso Ele começou a desenvolver uma série de mecanismos De aproveitar as buscas De ganhar dinheiro com a colocação dos sites No topo de uma busca ou não De depois fazer uma recomendação De algum tipo de conteúdo Enfim, então são modelos baseados nessa, nessa captura de dados, que, dados que serão vendidos para, por exemplo, anunciantes né, que vão transformar aqueles dados em informações para saber se eu anuncio aqui ou ali, se eu vinculo meu site àquela outra palavra, etc. Então, isso é um aspecto muito importante. E a ideia dos efeitos de rede, quer dizer que essas plataformas, elas buscam sempre ter uma presença muito grande, um público muito grande, né, ela funciona dessa forma, é, isso faz com que ela seja quase que necessária para você ter alguns tipos de usos. Exemplo, nós não pagamos para entrar no Facebook, né? Ninguém, não paga ali nem um real para fazer a sua conta no Facebook. Para ele é interessante ter uma comunidade grande né, ali, porque enfim, para um anunciante que vai pagar no Facebook o impulsionamento de uma publicação, é muito melhor que você tenha 130 milhões de contas, porque tenha menos, então, para ele é funcional. Mas o que é isso? Ele se torna quase necessário. Assim. Muita gente às vezes quer sair da, do Facebook e não sai, porque sente que vai perder alguma coisa, né? Sente que vai deixar de existir, praticamente vai deixar de dar visibilidade a pautas, né? Então ele se torna muito necessário. Falando do Facebook, mas a gente poderia falar do iFood, funciona do mesmo jeito. Né? Por que a gente usa um determinado aplicativo e não outro? Né? Que talvez seja mais legal que colete menos dados, que seja de uma empresa nacional, né, é, porque tá tudo ali, né, tem mais oferta ali, mais gente ali, ele já me conhece mais, vai me oferecer algo mais próximo de mim, enfim, então é assim que essas plataformas funcionam, né, essa lógica de dados faz com que elas estejam o tempo todo, inclusive, né, tentando manter a gente ali dentro, por meio dos mais variados é, procedimentos, né, que vão desde ofertas, né, anúncios constantes, até mecanismos como as notificações, né, que fazem com que a gente volte ali, enfim, dê a nossa atenção né, para aquela, aquela plataforma. Como resultado de tudo isso, essas empresas bombaram. Né? Aqui nós temos a possibilidade de ver né, uma comparação entre janeiro de 2010 e dezembro de 2019, em termos desse crescimento né, da capitalização Dessas várias plataformas né? Então já mostra aqui Pela diferença de cores O, o tamanho né, Que as plataformas passaram A ter, para quem estiver ouvindo a gente Posteriormente no podcast É mais ou menos cinco vezes <risos> Alguma coisa assim é, 191 bilhões Para 1,2 No caso da, da Apple enfim, Outras informações aí O fato é que elas cresceram muitíssimo nesse último período, e se tornaram né, esses agentes é, muito importantes economicamente, e claro, muito importantes politicamente, até porque muitas dessas plataformas estão operando aí no terreno da cultura, né? Estão operando no... em relação a conteúdos, aquilo que circula na sociedade, né? Nessa lógica, dessa plataformização, casada aí com esse processo que tem sido chamado de datificação, é, com esses mecanismos de compra, né, de concentração, de centralização, é, tem sido constituído o que o Jonas Valente vai chamar de monopólios digitais, assim como outros pesquisadores, né. Ele caracteriza os monopólios digitais como uma configuração, né, desses, desses mercados hoje. E algumas características que ele traz são, forte domínio de um nicho de mercado, Google, por exemplo, tem um domínio de mais de 90% das buscas que são feitas na internet, né. Hum grande número de clientes, sejam eles pagos ou não, já falei um pouco disso. Essa operação em escala global, é interessante perceber como a maior parte dessas aplicações, né? Essas corporações que fornecem as aplicações são transnacionais e isso facilita muito a vida delas, né? Netflix, por exemplo, forma um catálogo paga para poder ter alguns filmes, mas ele vai lucrar com isso, podendo vender esse catálogo no mundo todo, praticamente, né? Em mais de 120 países assim, com todas essas corporações que eu mencionei até aqui, e outras, Airbnb, Uber, etc., né? Então, elas têm essa escala global que facilita muito, tanto da divulgação delas, do conhecimento, até é, a configuração, né, dos seus sistemas, enfim, e, e esse abatimento mesmo do, dos custos, né? Um espraiamento para outros segmentos, já comentei, né? Se eu posso usar os dados para... Operar também agora no campo da música, recomendando conteúdos musicais. Eu posso usar esses dados para vender outra coisa, ou se eu posso usar para saber onde as pessoas se deslocam e a partir disso tentar construir algum impacto na própria cidade. Enfim, terreno aí como mencionei ao falar do Facebook, né, pode ser o universo, a tentativa de domínio, né, constante por parte dessas plataformas dos mais variados segmentos, né. Para isso, eles controlam vários agentes que estão operando ali nesse segmento, sejam pequenas empresas, né, sejam é, pessoas que têm interesses naqueles serviços, e vão estar o tempo todo também desenvolvendo aquele mesmo mecanismo de estratégia de aquisição, né, para seguir esse processo de é, controle dos outros e de monopolização dos próprios mercados. né, caso do Uber, que muitas vezes chega num lugar, assim, Uber é interessante de notar. Já existiam outras, outras empresas né, que ofereciam esse serviço de transporte. Lyft, por exemplo, era uma empresa que até maior do que o Uber em alguns países. E quando o Uber chega em algum país e ele quer passar a ser dominante, ele coloca os preços lá para baixo, porque ele pode, inclusive, né, amortizar isso em outro país, enfim, e ele passa a fazer uma concorrência super predatória. Mas não só Uber, né? Tem, tem vários tipos de mecanismos aí que essas empresas fazem. Quando o Snapchat começou a crescer e talvez ameaçar o Facebook, o Facebook foi lá e imitou né, o, o mecanismo que estava dando sucesso no Snapchat, é, que eram né, imagens mais rápidas e tal, e o Snapchat não vingou. Né? Ou então ele viu ali um potencial de uma empresa que ainda era pequena, né, quando comparadas a essas grandes, no né, é caso do WhatsApp, ele viu o potencial de crescimento de determinados serviços, de mensageria privada, foi lá e comprou aquela empresa por um recurso muito menor do que ela passaria a valer, né, pouco tempo depois. Essas estratégias, elas são constantes também, né, no caso dessas próprias empresas. Empresas que passam a ter um poder econômico, muitas vezes superior, inclusive, a estados, a organismos multilaterais. Então, é, isso faz com que haja, inclusive, um desequilíbrio de poder muito grande. E a gente pode pensar esse desequilíbrio de poder como um elemento importante até para uma análise da geopolítica hoje. Né? É, a briga entre China e Estados Unidos... A, ou a, a dificuldade que os estados nacionais têm para regular essas plataformas, né, são várias questões que se colocam aí, porque de fato né, há um, um, um poder muito grande concentrado né, nesses agentes que vão incidir nas políticas locais, etc., caso aqui do Brasil. Né. Não há hoje mais no Brasil uma lei que trate de comunicação, seja o marco civil da internet, lei de dados pessoais, ou agora o debate está em curso, no Congresso Nacional sobre o PL das Fake News, né, um projeto de lei sobre transparência e responsabilidade da internet, onde você não tem a presença de representantes do Facebook, do Google e etc, fazendo lobby também é, para colocar os seus interesses aí, né? E isso é reconhecido no mundo inteiro. Então, é, é de fato um, um poder que merece ser visto de forma muito crítica. Como eu mencionei também tem impactos ideológicos, né, culturais desse processo, porque essas plataformas, elas acabam assumindo funções de reguladoras de determinadas práticas, que são práticas em última instâncias públicas, né, coletivas, é, às vezes por meio apenas do que elas chamam de seus próprios termos de uso, né, seus próprios termos de serviços. O que é que pode ou não pode hoje estar na internet, circular nessas plataformas? Quais são os conteúdos que podem estar no ar né? Por que, que o Facebook o Instagram retirou o canal dos jornalistas livres um dia desses? É, ou também te retirou o canal de, da, da, da página de olho nos ruralistas? Né? Quem é que define isso? Quais são essas regras? Né? Hoje são essas plataformas, essencialmente unilateralmente. Muitas vezes, inclusive, sem dispor de nenhum mecanismo para que a gente possa questionar aquela decisão, né? cobrar e tudo mais. Quem hoje organiza muito do fluxo das pessoas na cidade, né, são plataformas como Uber. Né? Muitas vezes, inclusive, essas corporações impactam a organização urbana, no caso do Airbnb. Em vários países, é, o, o Airbnb passou a ser muito utilizado, né, em algumas áreas turísticas para que as pessoas, e aí não são as pessoas no genérico, assim, cada um aqui na sua casa abrindo, abrindo essa portinha e dando um espaço da sala, não, tem várias pesquisas que mostram que, na verdade, também né, são pessoas que alugam o, o apartamento inteiro, a casa inteira, tem mais de uma casa, então isso significa né, que alguém está, na verdade, é, operando esse aluguel como um mercado, de fato, né? muitas vezes, inclusive, poucas, é, com a concentração também já desse setor. Mas fato é que em alguns lugares, como em Lisboa, houve problemas muito sérios, porque o Airbnb passou a ser super utilizado em determinadas áreas, essas áreas foram né, sendo valorizadas, e como para quem estava ali alugando a casa era mais lucrativo alugar pelo Airbnb do que ter um aluguel fixo é, de uma pessoa que mora lá, né, essas pessoas passaram a não conseguir mais alugar casas em várias regiões da cidade. Né? E vejam, tudo isso feito Muitas vezes, inclusive, sem nenhuma regulação Sem nenhum debate público Tanto é que só depois né dessas, Porque tinha toda uma ideia De que, putz, são empresas inovadoras São as pessoas que estão aqui abrindo sua casa A economia do compartilhamento né, Como é que eu vou incidir sobre isso Pode ser coincidência gere é, um, um veto à inovação A internet não deve ser regulada Tinha muito essa ideia, né? se casa com aquela ideia lá anterior de que a internet seria esse terreno né, de utilização para todo mundo e bacana e tal. É, então, não tem regulação dessas práticas. Né? Apenas muito recentemente é que a presença né, de Uber e Airbnb passado, né, passou a ser questionada e pensada também aí em termos de regulação para organizar é, essa, essas atividades. Bom, essas, essas incorporações elas também promovem muito uma certa ideologia que está associada aí a essa ideia né, do empreendedorismo, da inovação, né, da criatividade como a solução é, para, para os problemas, né, do faça você mesmo, enfim, uma ideologia que se casa muito aí com a própria ideologia individualista, neoliberal. né Um autor que discute muito isso é o Morozov, e ele tem uma frase que eu trouxe aqui que acho impactante, ele coloca assim... É muito difícil preservar valores como solidariedade num ambiente tecnológico que prospera com base na personalização e experiências únicas e individuais. Né? Então, assim, claro que há coletividades na no da Rede, mas há também muito essa, né, essa esse convite para essa prática mais individual, mais fechada. Bom, uma leitura mais crítica da Rede começou a ser desenvolvida especialmente a partir de 2013 quando a gente teve as denúncias do Eduardo Snowden, né, que, enfim, a, na época, a gente, da Agência de Segurança dos Estados Unidos, né, é, que veio a público falar da vigilância que os Estados Unidos estavam desenvolvendo em relação a pessoas, a outras corporações, inclusive em relação a países, né, no caso do Brasil. Aqui no Brasil essa denúncia foi muito importante para que a época a presidenta Dilma Rousseff acelerasse e viesse, inclusive, a consagrar né, o marco civil da internet, que foi uma lei exatamente de 2014, um ano depois aí, das revelações do Snowden. E a partir desse momento para cá, vários escândalos né, têm, têm mostrado a necessidade de um olhar mais crítico sobre é, a internet que nós temos hoje, né? não sobre o que ela poderia ser, mas sobre essa configuração concentrada, né, marcada aí pela presença dessas plataformas, com toda essa lógica de operação né? Já sabemos, baseada aí na coleta de dados, nessa disputa da atenção, etc. Um marco disso, sem dúvida alguma, foi a campanha do Donald Trump, né, 2016, quando os problemas das fake news vieram muito à tona, e cada vez mais fica nítido que é, essa projeção da direita em âmbito mundial tem relação com a forma de funcionamento hoje da internet, com a forma como essas plataformas distribuem os seus conteúdos com a lógica delas impulsionarem, inclusive, esses conteúdos que podem gerar um engajamento, que podem gerar né, mais atenção, mais dados, é, ou que podem gerar mais pessoas, inclusive, é, de direita. Essas, se isso era ainda, talvez, né, uma dúvida, enfim, uma discussão em aberto, né, nós temos visto nas últimas semanas comprovações dessa relação entre o crescimento da direita e esse modelo de negócios das plataformas digitais, né? O próprio Twitter, que é uma rede que inclusive tem, até usa bem menos, por exemplo, algoritmos, não tem mecanismo do tipo de impulsionamento, né, que é aquele pagar para ser visto que o Facebook tem, é, enfim, tem vários limites aí para, nesse tipo de utilização, o próprio Twitter confessou, né, semanas atrás, que o seu algoritmo impulsiona conteúdo de direita política. Mas disseram que não sabiam o motivo. Aí a gente pode aqui especular, né, quais são os motivos. Será que realmente se trata de uma adequação, né, a essa ideologia, é, ou não? E o um escândalo maior da última, né, das últimas semanas, que ficou, que tem sido chamado de Facebook Papers, Aqui no Brasil teve pouca repercussão Mas o fato é que uma trabalhadora né, Uma ex-trabalhadora Mulher do Facebook Veio à tona falar que a empresa Sabe que gera uma série De problemas e não fez nada Porque A sua forma de operação Beneficia a sua busca Por lucros né? Ela disse que o Facebook sabe Que meninas né, Têm problemas de autoestima Podendo inclusive incorrer em suicídio por conta da forma como o Instagram funciona. Sabe que as suas iniciativas de combate à desinformação são ineficientes e são mais ineficientes ainda em países que não são de língua inglesa. Né? Sabe que há muitos problemas de desinformação nas suas é, estruturas, nas suas plataformas, e simplesmente a coisa segue é, sem, que, sem que haja mudanças porque mudanças seriam, por exemplo, impedir o uso de dados, impedir a segmentação né, de anúncios políticos. É, para vocês terem ideia, gente, o Donald Trump fazia dezenas de milhares de anúncios por dia né, no, na, durante a sua é, campanha eleitoral em 2016. O Trump contou com assistência, com assessoria técnica do Facebook para fazer a sua campanha. Então, essas questões que vinham já sendo discutidas e que vinham sendo problematizadas, elas hoje cada vez mais elas estão sendo comprovadas. E é fundamental né, que isso vire um escândalo e que isso gere né, demandas por transformações também nesses ambientes, porque a gente está falando aqui né, de um impacto político, ideológico, né, sem tamanho, é, e que pode afetar aí, né, a vida de muitos milhares de pessoas em todo o mundo, né? então é realmente muito grave e aqui esse caso do Facebook Papers aqui no Brasil mesmo tem tido pouquíssima projeção mas essa trabalhadora que fez essa denúncia é, colocou, foi inclusive depor né, foi apresentar também esses esses essas informações que são informações retiradas de pesquisas internas do próprio Facebook né? são pesquisas internas do Facebook, foi apresentar agora na União Europeia né, tem gerado toda uma, uma movimentação nos Estados Unidos também em torno disso, e é fundamental que a gente traga isso para a nossa realidade, porque sabemos, por exemplo, né, que se não foi o único fator, eu acho que não, mas foi um fator muito importante para a eleição do Bolsonaro, né, a utilização das redes sociais, desses mecanismos aí é, que, que elas viabilizam e que acabam facilitando a promoção de desinformação, né. E eu queria entrar um pouquinho nesse tema para ir concluindo aqui, chegando ao fim dessa exposição e já convidando vocês também para trazerem seus questionamentos. Né? É, muitos desses problemas não são novos. A própria desinformação não é um problema novo. Né? Quem aqui faz movimento social sabe muito bem né, das desinformações constantemente produzidas pela mídia tradicional em relação às nossas pautas, nossas lutas. Né? A mídia tradicional ela é uma produtora recorrente quanto mais de desinformação. Mas a lógica de funcionamento da internet hoje, né, dessas plataformas digitais também, é, acaba facilitando que a desinformação que já existia, que sempre existiu, né, adquira um outro tamanho, uma outra, um outro impacto. Né? Algumas dessas características são, por exemplo, o volume de conteúdos que é, são né, circulados ali na internet, a velocidade com que se dá essa circulação, a automatização de processos, quer dizer, o uso de robôs, de outras ferramentas para criar né, uma visibilidade artificial de alguns conteúdos, essa possibilidade de utilização de dados pessoais, né, dados os mais diversos, o que eu faço, o que eu desejo, o que eu como, o que eu acesso, quem são os meus amigos, onde eu estou, etc., dados. né, os Muitos dados que essas corporações coletam tanto no ambiente online como offline, né, é, a possibilidade de utilização desses dados para envio de, de mensagens segmentadas, né, hoje um político consegue enviar é, uma mensagem para determinado público e outro público nunca vai saber disso, é muito diferente da lógica da radiodifusão, a gente pode ver a um nacional, né, falar droga William Bonner, mentiu, é, e isso gera um debate público, por mais que você não conheça é a operação, a forma de fazer a notícia, né, que já envolve muitas estratégias, é, você tem a possibilidade de ter maior transparência disso No caso dessas plataformas digitais, elas são muito opacas, né, é, então é isso, a pessoa pode publicar algo e enviar, deixa eu ver aqui, é, para a Irland é, por exemplo, não sei, digamos que a Irma não seja ambientalista, eu vou enviar aqui uma proposta de um programa é, super preocupado com questão ambiental, e para a Alberta eu posso enviar, sendo a mesma candidata ou a mesma candidata, outra coisa, e eles nunca vão saber disso. Né? Então, essa possibilidade de dar que post, né, esses posts que não são públicos, uh, e, e, e, dessa, e dessa capacidade de, a partir da utilização de dados, né? Conseguir desenvolver mecanismos muito mais sutis e muito mais penetrantes de manipulação ou de modulação de comportamentos, né? Então, sabendo que você deseja determinada coisa ou, cri ou tendo o intuito de criar aquele desejo em você, né, posso utilizar dados, fazer isso me encher de mensagens segmentadas é, e tentar te influenciar dessa forma, né? Então, esse mecanismo, ele é um mecanismo hoje muito problemático, né? Para mim, um dos principais mecanismos hoje, né, que, que fazem com que a, a desinformação seja muito grande, né? é o mecanismo utilizado no Facebook do pagar para ver, como eu chamo, o tal do impulsionamento, né? Muita gente aqui que trabalha com comunicação, ou mesmo nós que somos usuários, né, a gente percebe que os nossos posts não têm mais o mesmo alcance que tinham antes, né? Putz, mas ninguém mais curtiu? Em três curtidas aqui, 30 no máximo, como é que está isso? Por que, que isso acontece? Porque o Facebook quer que você pague né, para que aquela sua postagem chegue mais longe, tenha um maior alcance. É, e quando você faz isso, quando você paga, você pode escolher definir, né, segmentar o seu público até, assim, começa com coisas bem básicas, tipo região, idade, gênero e tal, até características como opção política e outras muitas características, né? Então, esses, esse tipo de mecanismo viabiliza essa publicidade segmentada, além de não ser baseada em nenhuma ética, nenhuma ética. O Facebook, ele mantém uma biblioteca de anúncios, onde você pode entrar lá, depois eu posso colocar aqui o link dessa biblioteca para vocês, e ver quem é está que anunciando. Em geral, eu entro nessa plataforma, tenho pesquisado, acompanhado nesse né, tema, e quem sempre está no topo de anúncios políticos é uma página chamada, um grupo chamado Brasil Paralelo. Imagino que alguns de vocês, algumas conheçam aqui. Né, um grupo que faz série, filme, um monte de coisa, e bem é, problemático, né, bem reacionário, conservador, e está lá, anunciando sempre no Facebook, levando, né, é, dando dinheiro, e com isso conseguindo ter muita visibilidade. Então, esse tipo de mecanismo é muito problemático. Além de outros, né, como a nossa própria desigualdade, que faz com que as pessoas não tenham acesso à informação, não tenham, né, uma educação para mídia, fomentada historicamente, desde, né, os problemas da rádio difusão até é, esses mais contemporâneos, enfim, então... É, é muito, isso isso se casa muito com, a, com o cenário de desinformação no Brasil, né? Se a pessoa não consegue clicar no link e abrir, que ela não tem dados, ela pode estar muito mais suscetível a ver apenas um conteúdo que chega ali pelo WhatsApp e acreditar nele, né? Ela não tem já, porque a gente nunca teve uma mídia diversa, uma cultura de procurar várias fontes de informação, e mesmo se ela quiser, ela não tem essa possibilidade porque os dados dela não vão permitir isso, porque enfim, né? então, tudo isso faz com que a nossa, nossa população esteja muito suscetível também à desinformação, embora, né, não seja um caso particular do Brasil, há vários países têm sofrido é, com esse problema, né, uh, então, esses mecanismos são mecanismos fundamentais a serem enfrentados se a gente quiser realmente enfrentar essa questão da desinformação. Aparecem muitas vezes saídas do tipo, vou criar uma lei para criminalizar quem compartilhar conteúdo e tal, só que esse tipo de saída, ela primeiro ela pode ser muito problemática em termos de levar um cerceamento da liberdade de expressão, é, de fazer com que algumas pessoas, nós podemos imaginar quais serão né, essas pessoas, venham a ser criminalizadas é, e que os grandes operadores das campanhas de desinformação não sejam sequer investigados né, e não sejam punidos. Aliás, vale né, lembrar que apenas neste mês o TSE avançou no julgamento é, da, das ações que estavam né, foram colocadas desde a campanha do Bolsonaro em 2018 e o TSE né, recentemente concluiu que não havia provas para né, apontar crimes é, praticados por Bolsonaro em relação à desinformação em 2018. Né? Então, daí a gente vê né, quem é que pode ou não ser é, criminalizado Preciso pensar de conjunto, mudar essa lógica E avançar mesmo para uma transformação desse ambiente na internet Para finalizar, há muitos outros problemas associados aí a isso E há também muitas possibilidades né? A gente tem desde os mecanismos hoje de mediação de trabalho por plataformas Falamos um pouquinho disso, acho que no nosso encontro passado né? Muita gente aqui tem trabalhado por meio de aplicativos Há várias questões que se colocam em relação a isso, inclusive né, questões problemáticas ao ponto de terem mobilizado uma greve, né, uma paralisação importante de entregadores e entregadoras em 2020 e também tem levado ao crescimento, tanto de organização desses trabalhadores e trabalhadoras, hoje tem sindicato de gamers, né, de trabalhadores do Google tentando também se organizar, enfim, tem, tem, um, tem um crescimento... Dessa crítica e também da organização coletiva né, Em torno dessa questão Para enfrentar essas dinâmicas De utilização das tecnologias Para precarização do trabalho né, E há as nossas possibilidades Também, claro De uso dessas é, plataformas Para A promoção de debates Para a circulação de conteúdos né, Para a visibilização das nossas pautas Mas, assim como aconteceu né, No caso que eu já mencionei do diário dos jornalistas, jornalistas livres e várias outras contas que têm sido tiradas, né, por parte dessas plataformas. Acho que tudo isso deixa muito claro que é preciso que a gente continue utilizando, mas também que caminhe rumo a uma transformação desse ambiente, uma transformação que passe por uma desprivatização da internet. Fundamental colocar isso né, no jogo hoje. A gente não pode continuar naturalizando que algo tão importante seja apropriado por corporações e siga uma lógica muito mais de utilização de dados para é, busca né, de lucro é, do que para a promoção do bem comum, para a promoção de informações, para utilização das tecnologias do planejamento coletivo das cidades, enfim, para tudo aquilo que as tecnologias em outra lógica de funcionamento podem é, nos trazer de muito positivo para a sociedade, né, então colocar um pouco esse desenvolvimento tecnológico nas nossas mãos, né, decidirmos nós se nós queremos reconhecimento facial, né, ou se nós queremos tecnologia para saneamento básico, né, se nós queremos conectar tratores por meio do 5G ou se nós queremos conectar escolas, né, e populações quilombolas, né, indígenas, enfim, que hoje não estão é, conectadas em, em, em, em muitos casos, né. Então, cabe a nós também fazer essa, reivindicar né, e lutar por essa transformação, além de ter algumas pautas que têm um horizonte até mais curto, mais rápido. Por exemplo, a quebra dos monopólios dessas plataformas. Um debate que cresceu muito nos Estados Unidos, na União Europeia, e que a gente ainda precisa né, dar mais fôlego para pensar, inclusive, desde a América Latina, né, considerando essa desigualdade de poder, sabendo que essas plataformas são muitas vezes, né, a maior, maior parte delas norte-americanas, é, como é que a gente quer que elas funcionem. né? Eu defendo que a gente quebre essas plataformas, que elas sejam impedidas de operar em vários serviços, em vários segmentos, coletando dados, utilizando dados em tudo isso para se beneficiar e para impedir, inclusive, a presença de outros agentes nesses espaços. Então, há muitas propostas sobre isso sendo discutidas, amadurecidas, e claro, né, gente, para que a gente consiga avançar nessas pautas, a gente precisa afirmar direitos, né? o direito à proteção de dados, à privacidade, né é, são, são direitos que cada vez mais se mostram muito relevantes nesse momento em que as possibilidades de uso dessas plataformas, dessa lógica do, de captura de dados para vigilância, né? tudo isso tem nos ameaçado muito, então é fundamental afirmar esses direitos e ampliar sempre, sempre, sempre o debate sobre comunicação na sociedade para que a gente perceba né, que se trata de algo muito estratégico Que por mais que tenhamos e temos né, Pautas muito prioritárias A gente está num país que está convivendo com a fome né, Com o um genocídio, a gente sabe disso Mas notar que a comunicação Atravessa essas outras lutas E que se a gente quiser uma transformação Radical da sociedade É preciso né, ter uma, ter uma Primeira sociedade que debata Que possa ter acesso a informações Que possa pensar livremente né, Que tenha possibilidade de escolhas E tudo isso hoje né, tá está bem colocado em cheque por conta desse modelo de funcionamento de negócios dessas plataformas digitais. Então, acho que o curso e todo esse esforço da expressão popular né se insere também nessa batalha das ideias tão fundamental para que a gente possa construir outra comunicação. Obrigada. Muito obrigada, professora. Já recebemos aqui várias perguntas, muito obrigada também a quem participou, quem mandou perguntas, mensagens, comentários, quem está nos acompanhando aqui no ambiente do Zoom e nas distintas plataformas, onde essa aula importantíssima, é, extremamente atual, extremamente relevante para a gente pensar o nosso contexto, também está sendo retransmitida. É, professora, eu vou fazer aqui, a gente tem bastante pergunta hoje, perguntas é, complexas, eu vou fazer aqui uns três ou quatro blocos de perguntas, tá bem? Vou começar é, com uh, um comentário da que gerou, da Kíssima Garcia Silva, que gerou uma pergunta da Luciana. Aqui em cima comentou, as plataformas criaram um estado paralelo em âmbito virtual, pouca regulação e um direito que não está na lei. Aí a Luciana Cavalcante, professora Helena, perguntou, eh, professora Helena, não viola as regras do próprio mercado que uma empresa que mapeia e manipula nossas preferências produza itens de vestuário, por exemplo? E lá no YouTube, a Nayara Oliveira, que está assistindo a gente por essa plataforma, é, perguntou, essas medidas de derrubar lives ou divulgação que atentem à democracia, a grande número de pessoas, como ocorreu com Bolsonaro e os outros da direita, essas medidas são pontuais? Como é a regulação? E... Em relação à desinformação pela falta de conhecimento, é, gerada pela fake news, é, em muitos casos a alta gravida, de alta gravidade, como aplicar punição ou penalização? E pode ser no sentido corretivo... Estava anotando aqui as perguntas para não perder. <risos> Obrigada, gente, pelas perguntas. Já estou lendo aqui vários comentários super interessantes. Estamos é, aqui num bloco de desinformação. Primeiro, Kinsma. Eu fico pensando assim, é um Estado paralelo ou é este Estado também que viabiliza esse, esse Estado de coisas? Né? Porque essa ideia da não regulação, ela é uma regulação. É importante a gente ter é, isso em mente. Né? A, não, não promover a regulação é uma forma de organizar esse setor. Então, acho que o Estado tem muita culpa, mas concordo com você sim, que elas vão criando né, essa, esse funcionamento com imposição de regras, de funcionamento, com a justiça própria, né, que faz com que né, pareça, inclusive, é, esse Estado paralelo. Hoje, no campo da circulação de conteúdos, a gente tem né, um, uma dependência das definições dessas plataformas, e isso é muito grave, então, sem dúvida alguma. Agora, é interessante perceber Kíssima, que esse estado de coisas tem gerado um crescimento né, do debate sobre regulação, então até uma certa perspectiva que havia de não regular a internet, de forma alguma, isso tem mudado, e eu acho que hoje o debate é um pouco qual regulação, né? a gente vai querer também para a internet, e tem crescido ações sobre concentração dessas plataformas, o Google mesmo acabou de perder uma ação milionária nos Estados Unidos por conta de práticas anticompetitivas, né? não foi a primeira ação, inclusive já, já havia tido outras, então são expressões né, desse crescimento, desse debate da regulação e dessa desnaturalização desse poder né, é, das plataformas. A Luciana perguntou se era a violação das próprias regras do mercado. Olha, Luciana, eu acho que o mercado ele tem uma regra, quer desenvolver formas de ganhar mais e é essa regra que orienta ele assim não tem não tem uma, essa lógica meio né? a gente pensa na, da ética né Putz, eu vou usar seus dados para fazer um, um produto para você para o mercado isso, isso é estratégia isso não é um problema no campo o, da ética né? então acho que não a gente poderia a gente poderia pensar se a concentração hoje como ela se coloca né sendo tão grande ela não atrapalha o mercado do ponto de vista liberal mesmo, de ter concorrência, de ter mais empresas funcionando e tudo. Eu acho que sim, inclusive, por isso que a direita, digamos, né, a direita liberal nos Estados Unidos em outros países tem discutido mais esses mecanismos de combate à concentração porque, por exemplo, atrapalha a concorrência. É, mas a gente sabe que a concorrência é uma tendência né, histórica que está sempre presente. Uh, como como é a regulação da derrubada de lives e afins pelas plataformas? Ótimo, essa pergunta é super interessante para a gente pensar né quais medidas, inclusive, nos interessam ou não. né Eu Vou partir de um caso. Quando o Facebook tirou a conta do Donald Trump, né naquele episódio ali, enfim, Trump perdeu as eleições, aí teve ataque ao Capitólio e tal, e aí o Facebook retirou aquilo, se estabeleceu muito esse, essa discussão, né? Putz, ele tinha que retirar, Tava ali atentando contra a violência, aliás, fazendo um chamado à violência, atentando contra a democracia, já tinha sido notificado pelo Facebook com problemas relacionados às suas postagens, ainda que problemas relacionados às suas postagens a partir dos critérios do Facebook, né? É, e tinha, e tinha reincidido nos erros e tal, e aí ele retirou, é, no âmbito do Intervoz, esse coletivo que eu participo, a gente fez um debate sobre isso e analisamos esse caso e concluímos o seguinte, tinha sentido ali tirar até por uma medida preventiva, pelo impacto que a continuidade daquilo né, poderia causar. Por outro lado, é um absurdo que seja o Facebook a decidir sozinho que isso possa acontecer. Né? A justiça deveria ter feito isso. A justiça deveria ter tomado essa decisão, percebido que ele estava ali incorrendo em uma série de infrações, porque muitas vezes essas pessoas incorrem em infrações, incorrem em crimes, então elas poderiam ser acionadas pelo caminho tradicional da justiça. Né? Então, as plataformas têm uma responsabilidade, elas têm que fazer algo sobre né, conteúdos que ficam assim, presentes e que espalham desinformação, é, mas, na, a meu ver... Né? E, e, no caso, né? a partir do entendimento do Intervozes, elas não deveriam fazer isso sozinhas E elas não deveriam fazer isso sem nenhum mecanismo de questionamento posterior né? Então, se ela tira a publicação minha, e porque ela considera que a minha publicação infringiu as suas regras E eu não tenho sequer um caminho para poder reclamar, falar, opa, né? quero uma segunda visada sobre isso né? Quer dizer, é o, é o procedimento clássico de, de devido processo, né, de direito de resposta, que hoje não se tem. Então, assim, acho que o judiciário deveria ter uma atuação muito mais protagonista nisso, deveria se constituir espaços multissetoriais, né, com as plataformas, inclusive, porque elas sabem muito mais do que acontece nelas, do que o judiciário, nós todos e todas. É, então, espaços que reúnam, né, os mais diversos agentes para pensar é, respostas em torno de alguns casos, né, tudo isso é muito importante. E sempre, sempre, sempre atuar com transparência, né? Essas plataformas, elas têm que produzir relatórios, elas têm que explicar porque que é que elas tiraram, sabe? Hoje em dia elas podem tirar e simplesmente não explicar o que aconteceu no caso dos jornalistas livres. Então, é muito, é muito absurdo, né? Que isso possa se manter. Uh, como aplicar punição ou penalização? Aí eu vou fazer um breve merchan, né? A gente, no Intervoz, nós lançamos dois livros sobre desinformação que estão disponíveis. É, um um que chama Desinformação, Crise Política e Saídas Democráticas para as Fake News, tem um capítulo específico sobre saídas. Então, saídas que vão desde, a gente fez uma análise do que, é que em termos de legislação poderia ajudar, até em termos de definição das pessoas né, em relação ao que elas querem receber, menor utilização de algoritmos para essa segmentação de conteúdos, até muitas outras é, medidas que se, se dividem em curto, médio e longo prazo. Uma delas, gente, que é central, é educação para mídia, né? é ter um processo mesmo que faça com que as pessoas entendam isso. Além dessas outras medidas que eu já mencionei, como impedir impulsionamento, né? é, ter algum tipo de transparência na utilização de robôs, alguns robôs são super legais. Né, são importantes, não sei se é o caso de proibir totalmente a existência de robôs, não defendo isso, mas ter transparência nesse uso é muito, é muito fundamental, então acho que são medidas que caminham um pouco por aí. E ainda também sobre essa forma de penalização, punição ou não, é, o segundo livro que a gente lançou, faz pouquíssimo tempo sobre isso, foi um livro que analisou tudo que as plataformas fizeram entre 2018 e 2020 para combater desinformação. E nós percebemos que elas fizeram muito pouca coisa, inclusive, e sempre que fizeram, fizeram por pressão. Mas, em geral, as plataformas até têm dificuldade de reconhecer a existência de desinformação. Né? E Em geral, elas é, convivem com aquilo, né? sem expor esse problema, né? Agora, no caso da pandemia, a CPI, inclusive, trouxe isso à tona, né, o debate da, da desinformação apareceu na CPI, é, e eles tiveram acesso a algumas informações do Google, é, que mostrou, por exemplo, que vários, que vários, vários, vários canais que promoviam cloroquina, né, seguiram no ar, mesmo depois, inclusive, do YouTube ter modificado suas regras sobre promoção de cloroquina, ou mesmo depois da gente já saber que né, o tratamento precoce não existe, então isso mostra muito essa, essa disposição das plataformas de conviver com esses erros porque elas são beneficiadas por isso, elas continuaram inclusive remunerando canais tipo do Alexandre Garcia, que foi quem mais ganhou dinheiro no YouTube promovendo cloroquina, então é bem necessário de fato a gente ter uma postura mais proativa também em relação a, esse, a esses problemas. Deixa eu avançar mais, senão a gente fica aqui falando de desinformação, mas deixei as dicas dos livros, onde vocês certamente poderão ter essas respostas de forma mais aprofundada. Obrigada, professora. No segundo bloco, é uma pergunta que gerou um comentário com mais perguntas. É, o Eros Viana... É, perguntou, gostaria de saber como a professora vê uma possibilidade de superar a falta de soberania nacional que temos nas nossas redes. O exemplo da China é bom, é o Great Firewall, como faremos, é, como faremos isso aqui no Brasil. É, daí o Caio Bezarias é, comentou, Eros, sua pergunta é ótima e a questão abarca um perigo. Quem decide a soberania de um país nas redes sociais? Com que critérios? Responde a quem? Ou em termos mais simples, quem vigiaria os vigilantes da internet? Sabendo como participação popular e consciente crítica é rara neste país, uma coisa dessas descambaria para poder é, uma coisa dessas descambar para um tipo de censura demoraria uh, pouco. É, seguindo na questão da China, o Pablo Dias é, manda boa noite, parabeniza a Venisa pela aula excelente é, e fala: durante a pandemia, a China utilizou a sua internet para monitoramento de testados, não testados e não testados para COVID. Essa política gerou debate acerca da vigilância do Estado chinês sobre a população e gerou inclusive polêmicas sobre o controle do Estado sobre a população, aí que tá, e os controles sobre a vida que o setor privado tem no capitalismo de vigilância? É possível fazer uma análise sobre os dois tipos de vigilância? E por último, para encerrar esse bloco, vigilância China, <risos> governança da internet, o Luan Rezende, o Luan Rezende pergunta... Há pesquisas que buscam compreender o alto conteúdo, de, o alto consumo de conteúdo digital entre países do sul global em comparação aos do norte. E devolvo a palavra à professora Helena. Pronto, obrigada, gente. Nossa, estou querendo ler o chat aqui, porque pelas perguntas do debate está ótimo e que bom que. Essas provocações elas são só mesmo disparadoras, né de outras reflexões que vocês vão fazer entre vocês e em outros espaços. Eros, falta de soberania nacional. Eu acho que a soberania nacional está baixo no país, né? A gente tem. É, deveria ter, por exemplo, políticas públicas para estimular isso. Inclusive, houve, né? No governo Lula a gente teve uma série de políticas públicas para uso de software livre, desenvolvimento de software nacional. O que a gente tem visto é um desmonte de tudo isso. Numa lógica de nos transformar muito mais em apenas consumidores do que em produtores de tecnologia. E veja, não é muito louco? Se a, se a economia mundial, hoje, né, tem crescido, né, tem, tem olhado, pelo menos, para isso que é uma tecnologia como área potente, por que, que a gente não vai fazer isso? Por que, que a gente tem que seguir né, tendo apenas o agronegócio como grande motor? da economia brasileira. Puxa, a gente podia estar fazendo muita coisa bacana, né? Olha a criatividade do nosso povo, saber dele, a diversidade, né? Então, assim, negar-se hoje, né? A produção de tecnologia é, de fato, nos manter num nível de dependência, inclusive, muito grande. Porque cada vez mais as tecnologias elas vão pautar a vida e organizar até mesmo nossas políticas públicas aquilo que a gente viu com o auxílio emergencial, as pessoas tinham que ter a tecnologia para poder acessar, ou o que a gente está vendo agora com o Solgov. Aí, por que, que o aplicativo do Solgov não é desenvolvido no Brasil e os dados têm que ser enviados para a IBM nos Estados Unidos? Né? Por que, que o, o governo, como no meu estado, Ceará, é, tem que fazer parceria com a Amazon para desenvol desenvolver um aplicativo para políticas públicas é, e não vai fazer o seu próprio aplicativo, né? Então, assim, esse debate de soberania nacional é muito importante e o caso da China ele é um caso contraditório, porque por um lado tem um fato de ser muito interessante, né? A discussão toda de uma autonomia cultural que a China desenvolveu ao longo de muitas décadas, né? Desde o processo da revolução, é... que levou a China até esse lugar, essa projeção e está hoje competindo diretamente com os Estados Unidos no campo da soberania tecnológica, do, da, da importância tecnológica. Agora, né, é, eu pelo menos não tenho nenhuma afeição ao modelo de capitalismo de Estado chinês. Para mim é isso que ele é. Né? Acho que ele é, tem muitos problemas e o problema da vigilância é um deles. Né? Vocês mencionaram tanto aqui, então percebam, assim, reconhecendo que a China acertou em ter essa lógica de estimular a sua cultura nacional de desenvolver-se, né, de não ser apenas uma seguidora, como né, muitas vezes nos convidam a ser, da cultura das tecnologias norte-americanas. Nisso ela acertou, mas num tipo de uso absolutamente autoritário né, e muito problemático, é, que tem, no, no caso da vigilância, um aspecto central. Inclusive já teve relatórios da Anistia Internacional falando da vigilância na China contra uma, uma população específica é, de lá, que, que, enfim, a população minoritária, assim, não me ocorre o nome agora, é, e que ela utiliza muito, e aí eu chego um pouco no da baixa vigilância na pandemia. Primeiro, não foi só a China que utilizou esse mecanismo, né? Vários países na Europa, por exemplo, utilizaram esse mecanismo da vigilância, inclusive aqui no Brasil também foi utilizado o mecanismo de vigilância, e veja, Estou dizendo isso porque às vezes é muito fácil atacar a China e parecer que os outros são super democráticos, né? Mas o que a gente vê é que não tem, não tem vida fácil em lugar nenhum e que a vigilância é uma tendência, uma tendência inclusive nesses países, né, liberais ditos democráticos. E e muitos deles a utilização não foi combinada, por exemplo, com testagem em massa. Então tudo bem, você vai monitorar para saber, mas se você não testa, você vai monitorar o quê? Né? o que já aconteceu, não vai ter um, um complemento disso. Então, na minha avaliação, e eu escrevi um texto sobre isso para o Caderno LAPICOM, né? especificamente sobre vigilância COVID, vocês podem dar uma procurada aí, Cadernos LAPICOM, que é o Laboratório de Política de Comunicação da UNB, escrevi sobre isso, assim, para mim, a pandemia ela serviu muito para justificar, naturalizar a ampliação da vigilância. Né? Isso foi feito com a população de rua em São Paulo, por exemplo né? Toda uma, uma, uma, uma lógica de capturar dados, de cadastrar essas pessoas e tal Mas isso não foi acompanhado de testagem, de vacinação, de política pública para ela né? Então é muito recorrente isso Aqui no Brasil se tentou utilizar georreferenciamento Por meio das antenas celulares, né? para saber se as pessoas estavam circulando ou não, até outras coisas, gente, eu acho muito, muito problemático a gente ter né, um, um, um, uma invasão de corpos, né, sem, sabe, entrar numa loja e, e ter que dar, dar informações, aí isso vai sendo combinado com reconhecimento facial, que não tem nada a ver. Aqui no Ceará, por exemplo, no fim de 2020, a prefeitura chegou a lançar um, um, um pregão né, para contratação de mecanismos contra a pandemia nas escolas públicas. A mesma empresa ia oferecer testagem de febre, ok, tudo bem, é, né, aquela lá que a gente vê, ia chegar lá, e reconhecimento facial. E a justificativa era a pandemia. <risos> tipo, o que, que tem a ver... Né, mas é, é isso, a utilização de um argumento para justificar a ampliação da, da vigilância. Só aconteceu porque a gente questionou muito, essa Sedeca, algumas empresas, inclusive, também questionaram os critérios, mas concretamente eles iam fazer uma entrega né, da privacidade de todas as crianças sem nenhum questionamento, sem nenhum respeito a dados pessoais, sem, pergunta de, sem consentimento dos seus pais responsáveis, né, é, argumentando a utilização para evitar a transmissão do coronavírus. Então, acho que a resposta um pouco para isso é sempre perceber as políticas casadas. E se for utilizar, que é bacana utilizar, é, houve países que utilizaram casando com testagem em massa e tudo mais, pensar a guarda desses dados, pensar como é que pode haver transparência na utilização desses dados, para que, que esses dados estão sendo utilizados, se há algum tipo de mecanismo de controle social desses usos, né? se é, se é preciso, é, se é possível que as pessoas saibam quais são os dados delas que estão sendo capturados e se há também um prazo para se apagarem esses dados. Então, tudo isso pode ser pensado se a gente quiser utilizar as tecnologias que correm o risco de serem vigilantistas, né, com uma perspectiva positiva, cuidadosa, atenta, inclusive, às leis que hoje organizam a, a questão da proteção de dados no Brasil e no mundo, né. É, enfim, foi um debate que gerou muitos posicionamentos, né, houve uma carta é, com, assinada por mais de 100 organizações em todo o mundo alertando sobre a vigilância no contexto da pandemia e acho que esse inclusive vai ser um dos legados da pandemia no mundo, assim, mais vigilância, é, mais naturalização disso. Bom, e se o Luan perguntou se há pesquisas que buscam compreender o consumo digital entre países do sul global? Sim, há muitas. Para eu não me estender, Luan, vou pedir para você dar uma olhada... Na revista Eptik, nós lançamos um dossiê recentemente sobre é, plataformas digitais, e o mais recente dossiê que nós lançamos foi sobre geopolítica das comunicações, e alguns artigos é, tratam da, do consumo de, de, de conteúdos digitais na Argentina, no Brasil, nessa desigualdade. Lá você pode encontrar mais essas pesquisas. obrigada, professora. É, vamos aqui para nossa última pergunta, se tiverem ainda é, dúvidas, queiram saber mais, ainda dá tempo de mandarem perguntas para a professora Helena. A última pergunta que eu separei aqui, professora, é do Arlon Heck. É, General Rego Barros, na passagem de comando para o General Richard Nunes, disse, mergulhar de cabeça no submundo das mídias sociais. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, portal responsivo, e-blog, etc., e se tornar o órgão público com maior influência no mundo digital no Brasil, exigiu um sangue frio na interlocução sem rosto, típica da internet, suor à frente do teclado e lágrimas de emoções pela conquista do Simo. Pergunta, como a professora vê a utilização das redes sociais como uma ferramenta da doutrina militar de guerra? Eu vou te responder com a frase do Snowden. Não vai ser uma frase literal, acho que está no livro, inclusive, a frase, mas ele falou mais ou menos assim. É engana-se quem acha que são redes sociais apenas, né? Gente, é, é impressionante. A, a, o Snowden, tem filme sobre o Snowden, inclusive nas plataformas digitais, né? Estamos aqui, vamos, vou, vou indicar o YouTube e o Netflix, onde tem um monte de filme lá do Snowden. É, ele mostrou nitidamente a relação dos estados com essas corporações e a utilização delas para vigiar né, populações e tudo mais. Isso tem um fundo muito estratégico, e a gente sabe que quem pensa isso historicamente são os militares, né? que sempre, aliás, se preocuparam com controle de informação, com telecomunicações, com o domínio disso. Então, essa, essa doutrina de, né, militar sobre as comunicações, ela se atualiza no campo da internet, e ela se atualiza hoje com toda a naturalização de entrega de informações. Né? Bom, acho que muitos de nós aqui somos militantes, e é impressionante como a gente... Né, entrega tudo, a gente faz Relatoria de reunião no WhatsApp é, Compartilha No Messenger no Facebook E grava no Google Meet né? Então assim Num contexto inclusive de governo Bolsonaro Onde já tem um monte De notícias falando, né, de espionagem, dos uso da, BIM, da de como a BIM produz relatórios sobre influenciadores digitais, sobre utilizadores de redes, etc, etc. Teve recentemente o escândalo do Pegasus, que era um aplicativo que foi instalado para vigiar jornalistas em vários países, um aplicativo que inclusive estava sendo bem vendido para o Israel, para outros muitos países, continua sendo vendido, então, né, são exemplos de que essas coisas estão colocadas, né. Deixar de usar é, muitas vezes não é uma opção Por aquilo que eu já mencionei A gente também quer usar essas coisas Seja para se divertir, para confraternizar Para compartilhar, seja para Divulgar nossas pautas né, Nossas leituras, nossas visões de mundo Nesses ambientes Agora sim, usar com Mais cuidado né, Conhecer ferramentas de proteção é, São passos hoje, gente Que temos que dar, né? Desde colocar o adesivinho aqui na câmera para que ela fica ligada mesmo quando ela não está ligada, né? isso não é a teoria da conspiração. Tem muitas pesquisas que já mostram isso. Né? A, o, desativar mecanismos de captura de informações, tipo, gente, por que, que você fala ok, Google? E, e ela né, o Google reage, é, e por que, que ele não vai estar gravando todo o resto? <risos> na hora que ele falou ok, Google ele está ligado, né? Então, assim, desativar, sabe, evitar usar aplicativos necessários, só baixar quando tiver que utilizar, usar senhas fortes, eu sei que nada disso é fácil, tenho super dificuldade de decorar a senha, mas hoje há programas, inclusive, que facilitam isso, é, tem muitas organizações que já, IDEC, inclusive, e outras, que fizeram manuais né, de proteção, com dicas para esse tipo de, de comportamento né, na internet. Então, enfim, tem organizações feministas que também destacam muito isso, especialmente no caso das mulheres, né, que são mais vulneráveis ainda é, no âmbito da rede. Então, acho que são passos, assim, reconhecer o problema. Ele existe. Né? E também procurar o nosso jeito de, é, de, de estar nesse ambiente de uma forma mais protegida. Eu estava lendo aqui já o um comentário... Uh, software para produção de dados Matheus, eu vou te indicar aqui Esse manual do IDEC Vou já achar que ele tem outros também tem, tem um site que chama Oficina Antivigilância Oficina Se não me engano é, Que ajuda Tem várias dicas sobre isso Tem outra organização que chama Coding Rights, que é brasileira Apesar do nome Que tem também dicas sobre Então Observando, eu vou dar um, uma dica geral assim, para você deixar essas organizações, existe no Brasil uma importante rede, que é a Coalizão Direitos na Rede, que reúne dezenas de organizações, mas se você entrar lá no site da Coalizão, você vai ver tanto conteúdo sobre isso, tem podcast, tem né, textos e tal, até também você pode dar uma olhada nas organizações que compõem a Coalizão e conhecer, e procurar os sites, que tem muita coisa sendo produzido aí nesse campo. Então, tem muito, gente tem muito conteúdo, muito material bacana sobre isso, e acho que também é um papel né, nosso indicar, promover, compartilhar, levar para frente, conseguir ir pensando em como internalizar um pouco desses cuidados no nosso cotidiano, porque, de fato, né, é, isso está tá posto. Aquilo que a CIA tinha muita dificuldade de saber, a gente, ela hoje, enfim, basta entrar numa página nossa para obter. Obrigada, professora. Veio mais, vieram mais duas perguntas aqui no chat. O Natan Belcavelo de Oliveira é, falou, mesmo não tendo a ver a princípio com comunicação, será que a chamada internet das coisas pode impactar as relações sociais? O Matheus Figueiredo, ele pergunta se você pode indicar algum software para proteção de dados... E, por último, o Elodin Salles pergunta se o seu artigo na revista que você mencionou, se não tem ele em português, porque parece que está em espanhol na revista. Vou começar a fazer isso mais fácil. É a apresentação só que está em espanhol, não tem em português, porque essa é uma revista que ela foi feita com companheiras de outros países, né, da Argentina, do Equador, e ela é internacional e eu tenho um pouco desse papel aí de discutir Mas tem alguns artigos lá que estão em português, acho que dá certo você procurar lá outros Qualquer coisa também, entre em contato comigo diretamente que eu posso compartilhar algumas referências contigo Imagino que você esteja estudando esse tema uh, Sobre a questão da internet das coisas Gente, na verdade tem muito a ver com comunicação e tem muito a ver com nossa vida, né? A internet das coisas, ela pode ser utilizada de novo, né? Pra, primeiro assim, esse nome é péssimo, né? Internet das coisas. Que coisas? Por que, que a gente não pode estar falando de conectar mais humanos ou, tá, ou, ou pensar a conexão das coisas a partir dos interesses também humanos, né? Tem, quando você enquadra nessa perspectiva da internet das coisas, a primeira coisa que você pensa é a geladeira vai estar conectada, né? É, a pessoa vai estar... Abrindo a casa e falando, ligue a luz, né? vão ter Alexas, aquelas assistentes né? espalhadas pela casa e tudo mais. E olha, ela pode servir para muitas outras coisas que vão dar saúde à educação, né? passando por também ter mais comunicação nos territórios, né? nas cidades. Então, é bem importante esse debate na da internet das coisas, que mais uma vez é né? algo que está sendo muito. É, feito de uma maneira muito ruim no Brasil, inclusive o plano de internet das coisas aqui no Brasil é medíocre, né, feito por esse governo medíocre, ao passo que há, inclusive, diretrizes de direitos humanos para a internet das coisas sendo desenvolvida em âmbito internacional, tem muito debate sobre isso. E, então, assim, tem muito a ver, sim, com comunicação que né, seja utilizado para ter mais produtos, mais serviços, mais comercialização, todos eles baseados em mais captura de dados. O grande risco é esse. Né? Então, a gente também tem que avançar aí para discutir o que, é que nós poderemos querer dessa, dessas novas tecnologias que vão ser muito multiplicadas com essa internet de quinta geração. né? Para só dar um exemplo, gente, a internet de quinta geração pode permitir fazer cirurgia à distância. É, é nesse nível. Né, de coisa, pode pode conectar muita gente, pode ter, né, muita muita troca de conhecimento, né? Pode ter muito processo educativo é conjunto. Então assim, poderia ser algo incrível mesmo para planejamento das cidades, né? E, infelizmente essa lógica tem tem sido mais uma vez a de ampliar a comercialização, né? E passando por cima inclusive nosso nossos direitos à proteção de dados. Tinha uma terceira ah, é a questão do, do aplicativo, né? Eu coloquei já aqui o Kipass, que é um, um aplicativo que você cria uma senha bem forte, bem forte daquelas, assim, que você vai decorar, e aí quando você entra nele, você pode cadastrar várias senhas, e ele gera inclusive senhas fortes e tudo mais. Esse é um bacana. Há outros aplicativos que criam proteções, né, no próprio smartphone também, e eles estão lá nesse, nesse manual que eu vou compartilhar com vocês, nunca encontrar o link dele aqui. Professora Helena, muito obrigada, é, a gente chegou aqui ao fim das nossas perguntas de hoje, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença, essa aula é incrível, é, sobre um tema extremamente relevante, é, comunicação é sempre relevante, mas no momento que a gente está vendo é, esse uso continuado é, pelas extremas direitas, né, por essas milícias é, na internet, para fazer ganho político, uso político disso, eu acho que fica ainda mais relevante, então eu gostaria de te agradecer muito por ter estado com a gente aqui nessa segunda aula desse módulo. Eu agradeço também a todos vocês que participaram da aula hoje, que assistiram a gente pelas distintas plataformas, enviaram comentários, enviaram perguntas, é, o objetivo da aula é justamente, do curso em si é justamente esse, para a gente aprender, mas também para a gente trocar ideias, perguntas, dúvidas. Também agradeço os nossos parceiros do MST pela retransmissão do curso. Lembrando que esse curso, Comunicações em Tempos de Crise, se divide em três aulas. Essa foi a nossa segunda aula e a próxima aula será na quarta que vem e contará com a presença de Gisele Martins, que é jornalista Mestra em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias Urbanas pela UERJ e autora do livro Militarização e Censura, a Luta por Liberdade de Expressão na Favela da Maré. Também vai estar com a gente a Bia Barbosa, que é jornalista, especialista em direitos humanos e mestra em políticas públicas. Ela é representante do terceiro setor no Comitê Gestor da Internet do Brasil CGI-PR BR, e também do Paulo Renat, que é professor de Direito, Inovação e Tecnologia do Centro Universitário de Brasília e diretor-presidente do Instituto Beta Internet e Democracia. Perdão, hoje eu não tinha engasgado nem uma vez, primeiro engasgo, gente. Foi só no finalzinho. E também, claro, da nossa querida autora, professora Helena Martins, que também vai estar com a gente na última aula, na aula de encerramento desse módulo. Essa aula vai ficar disponível nas redes oficiais da Editora Expressão Popular da Fundação Rosa Luxemburgo, lembrando que as aulas dos módulos anteriores, se você perdeu, é, estão disponíveis também nessas plataformas e no formato podcast no Spotify, Google e Apple Podcasts, e também no nosso perfil no Anchor, é, tem lá o link, se você está acompanhando a gente pelo YouTube, tem o link na descrição do vídeo. Então, curtam, se inscrevam, compartilhem, é, assistam às aulas anteriores e baixem o PDF do livro. Uma boa noite a todos e até a próxima aula. Um grande abraço.